Fala, fala, galerinha. É, eu sou o Norberto e bem-vindos a mais um Veda do Elefante Literário. Música gente, tá acontecendo uma situação primeiramente, né, nas nossas vidas, é. que a gente resolveu logo externar para vocês esse primeiro dia de Veda, porque daqui para frente vocês vão acompanhar a gente nessa jornada. OK. Quê? O quê? É. A jornada mesmo a gente tá numa fase meio desapegada, é. né? Deu certo ou tá não fora. deu certo, a gente tá tentando passar pra frente aqueles livros que a gente acha que vale a pena outras pessoas conhecerem. Então, para abrir esse VEDA, a gente vai fazer uma série de... Não vão ser vídeos de unhaul, mas tipo assim, hoje vai ser específico pra gente explicar como é que vai ser e ao longo das semanas vocês vão entendendo como é que vai acontecer. O mês de abril ele tem cinco domingos, esse mês de abril. Nos quatro primeiros a gente vai apresentar um kit de livros que a gente montou com esses livros que a gente tinha na nossa estante, a gente tá querendo desapegar do lá pra vocês e no último domingo vai acontecer o resultado, né, de todo esse esquema aí dos kits de livros. Tá, mas quais são os livros, né? É, vamos, é, vamos, vamos começar, lá, vamos começar logo apresentando lá. logo os livros maravilhosos do primeiro kit. O primeiro livro do primeiro kit então é Pama de Tilly Bagshaw. Esse livro aqui bonitinho, que tem o um nome é, <risos> tá O segundo livro vai ser Capote, os primeiros contos. Na verdade, os primeiros contos de Truman Capote, né? E eu já li também. É bem de boinhas a leitura dele. próximo livro é O Mistério dos Cavalos Alados de Megan Shepherd Essa aqui é uma prova antecipada que a gente recebeu e a gente incluiu nesse kit também. Outro livro que vai ter, que vai ser Uma Longa Jornada para Casa, esse livro foi adaptado para cinema, que é Lionel. Foi assim, grande indicado em vários prêmios, inclusive muito bom. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu acho que deve ser bom. Você acha que deve ser bom? Acho que sim. <risos> Quem era ela de JP, JP Delaney, da Editora Intrínseca? Esse aqui, aparentemente, é um thriller. Ainda no Mistério também vai ter Lone, também da Editora Intrínseca, nessa capa dura maravilhosa. Tem esse jacket e bem bonitão, ó. É, essa edição tá bonita, né? E para finalizar os livros desse kit, a gente vai ter Tartarugas até lá embaixo do John Green, que é o último lançamento, super comentado no ano de 2017. E Muito você bom. vai ter isso aqui na sua casa. Se você pensava que esse kit era só de livros, está completamente enganado, porque este kit também acompanha um presentinho nosso, que é um elefante feito de crochê, um elefante literário. Você pensa que não, mas ele é literário, sim. A orelha dele fecha. ele fecha a orelha ele abre a orelha, ele conversa, <risos> faz várias coisas. Lembrando que a gente vai deixar todas as informações aqui embaixo, então vamos lá, algumas regrinhas. Cada semana vai ter um formulário e você se inscreve uma vez em cada formulário, beleza? A gente vai sortear na ordem, do primeiro domingo até o último, quem for sorteado no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, enfim, a gente vai excluir dos outros formulários para a mesma pessoa não ganhar dois, porque senão fica injusto, né? Pelo amor de Deus, vamos ser objetivos aqui. <risos> Não sejam egoístas com os calaguinhas, né? Então vamos deixar isso claro. Mas pode se inscrever em todos, sem problema nenhum. Todo mundo concorrendo. É só vir aqui todo domingo e se inscrever e tá tudo certo. É bem simplesinho e bem legalzinho. Então é isso. Eu não sei se eu tô lembrando todas as regras, mas de toda forma vai ter tudo aqui embaixo. Lembrando que estaremos aqui Sim, todos, todos os dias. dias de abril, então fica ligado no Elefante Literário e mande pra todos os amigos, pra participar todo mundo, pra ver se ganha um elefante também, uhum. e livros, e siga-se em todas as redes sociais, né, se inscreve, dá like e tudo mais, e... Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! E aí, esse é só. Eu sou o Norberto, é. esse é mais um elefante... não, já é aqui <risos> ó é, Bem-vindos ao meu de verda. Não é não? Poxa, você esse é mais faz, um Beto, né? é porque eu esqueci. Tá, Aí você bota a goma em mim. <risos> eu sou o Norberto, esse é mais um elefante? Não. Você que me envolveu pra ele. É, mais também <risos> É automático. Eu sou o Norberto, esse é mais um. Puta merda! <risos>